O objetivo deste vídeo é trabalhar e perceber a estrutura dos temas no Drupal. Para isso, vamos explorar e analisar comparativamente os quatro temas que temos no Core, no tema, na pasta Themes da raiz da instalação, e depois debruçamos-nos sobre o tema que instalamos, o Yellow. Para já temos o Bartik, o Garland, o Seven e o Star o que eu proponho é analisarmos o tema mais simples, que é o Stark, que é o, o que tem menos elementos. Isto porquê? Porque nos permite um, verificar quais são aqueles elementos que efetivamente são comuns a todos os temas e que passam, ou não, a, digamos, a ter a obrigatoriedade. Se abrirmos uh, o tema Stark no Core, verificamos que uh, temos um ficheiro que dá o nome ao tema Stark.info. Temos um screenshot PNG, temos um logo PNG e temos um ficheiro .css relativo ao layout. Se fizermos uh, uh, a mesma leitura dentro do BARTIC, vamos verificar que temos neste caso o BARTIC.info, e podemos daqui já depreender que o .info é um ficheiro particular que aparece tanto no BARTIC como no Start, veremos se ocorrem também nos outros temas, temos uma pasta Color, uma pasta com CSS que não, não só tenho o fecheiro layout.css, como tenho uma série de fecheiros de css, relativos a outras características. E temos uma pasta imagens que, por exemplo, o Stark não possui. Além de um logo, que também o Stark tem, e do screenshot também partilhados, nós temos um template PHP, um fecheiro PHP, que o Stark não possui. Portanto, será facultativo este elemento. Existe no Bartik mas não é obrigatório que exista em todos os temas. E temos uma pasta de templates, todas elas terminadas em TPLPHP, mas nenhum destes templates ou nenhum destes tipos de ficheiro se encontra no Start. Quer dizer que também eles são facultativos. Como obrigatório para já, temos um ponto .info e temos um screenshot.png e o logo.png em comum. Se avançarmos para o 7... Verificamos que mais uma vez ocorre o ponto info desta vez 7, porque é assim o nome do tema. E depois temos uma série de ficheiros CSS. Este tema tem tal como o artigo template PHP e tem outros TPLs PHP, tal como o artigo tinha na área dos templates. Este tipo de template Significa que o 7 tem templates como o Bartic. Tem uma série de fecheiros, CSS, e tem um, uma pasta de imagens. Mas reparem que a organização é diferente. No caso do Bartic, a arrumação está mais lógica. Nós temos uma pasta que agrega todo o CSS, por exemplo, e que aqui aparece disperso. Temos uma pasta que agrega, agrega no artigo as templates e que aqui aparecem dispersas. São opções de arrumação ideológica. Já estamos a ver que há temas mais complexos, que têm mais fecheiros, há temas que têm uma arrumação mais cuidada e hum, há, há aspectos dentro do tema que já temos como eh, obrigatórios. O ponto info aparece em todos os temas. Vamos ver se aparece no Garland. Uh, olhando para o interior desta pasta, verificamos que efetivamente se encontra o ponto info uh, com a designação de Garland. Temos uh, uma pasta color, tal como ocorre no bartique e que dá a possibilidade de escolher uma paleta de cores. Temos uma pasta de imagens, portanto, está parcialmente arrumado, mas depois temos uma série de TPLs, PHPs, templates, que o Bartik tem arrumados na pasta template, aqui estão na raiz, dispostas e misturadas com ficheiros CSS, como se pode ver. apresenta o logo PNG e o screenshot. O que é que nós podemos, digamos, concluir para já? Temos um fecheiro obrigatório, o .info, temos arrumações diferentes, às vezes encontramos uma pasta de imagens, uma pasta de CSS, uma pasta de scripts, uma pasta de templates, outras vezes esses fecheiros encontram-se desorganizados na raiz do tema, da estrutura do tema. E temos depois alguns fecheiros que, apesar de não serem obrigatórios, tal como é o ponto info, aparecem com alguma frequência. O caso do screenshot .png e o logo png Vamos ver o que acontece com o módulo contrib com o Yellow. Aqui apercebemos, mais uma vez, do ficheiro Info, e podemos já concluir que é um elemento permanente e uh, obrigatório. Uh, temos um ficheiro especial settings.php, que é um ficheiro PHP que controla as configurações, como já tivemos a oportunidade de ver. Temos uma pasta, uh, toda ela... Uh, concentrada e dedicada a ficheiros TPL-PHP, portanto, aqui organizados tal como acontece no artigo. Temos uma pasta de scripts, JS, uma pasta de imagens e uma pasta de CSS. Não é obrigatório, por exemplo, aqui não encontramos o layout.css, significa que a designação dos fecheiros CSS varia de tema para tema, mas encontramos... Uh, mais uma vez o logo PNG, o screenshot PNG e uh, o favicon pela primeira vez. Portanto, aqui uh, podemos uh, concluir que uh, este, esta organização desta pasta, módulo deste tema contrib segue mais ou menos os parâmetros do Bartique, está uh, corretamente organizada por categorias por tipologia de ficheiro, o que ajuda na manutenção e também na verificação da informação de, do tema. E temos, uh, digamos, a permanência e a repetição de alguns elementos que são mais ou menos constantes, como o screenshot. A função deste fecheiro, screenshot.png, é a de apresentar, na parte da aparência, quando nós selecionamos o tema, esta pré-visualização do tema. Isto é dado pelo screenshot.png. O logo já verificaram que é este distintivo, que nós podemos substituir, portanto este elemento, e o favicon será o elemento de navegação das páginas, portanto, nos tabs de, dos browsers. Mas, eh, aprendida, eh, digamos esta estrutura, podemos concluir que um elemento constante é, efetivamente, o info. E nós vamos nos ocupar deste e de outros fecheiros em pormenor em próximos vídeos. Vamos ver como criar um info no nosso tema e como criar templates, como criar CSS, como adicionar JS, custom ou colocar o nosso tema a funcionar com outros módulos como Eh,